Bom galera, eu tava dando uma rodada no grupo de Python agora e encontrei uma pergunta que é bem legal e eu gostaria de responder porque tem tudo a ver com o que a gente viu na live passada então isso vai ser um vídeo rapidinho, nem é live, nem é nada mas é uma coisa legal, um desafio legal de List Comprehensions eu não sei o título que eu vou colocar nesse vídeo, mas ok Bom, tinha lá, eu vou linkar a pergunta se o cara deixar depois o link no Facebook, mas é basicamente assim. Galera, alguém sabe me dizer uma função ou método que pega um texto enorme e quebra ele em várias linhas com 76 caracteres? Então, eu vou tentar resolver isso aqui usando list comprehensions e coisas que a gente viu na live passada, porque eu acho que vai acrescentar bastante coisa e é muito legal. Então, eu vou chamar de 76.py aqui e vou... vou abrir esse arquivo. Aqui eu tenho, eu baixei a tabacaria do Fernando Pessoa em txt, é um poema bem grande Então dá para a gente quebrar em 76 caracteres por linha Então eu vou primeiro abrir o arquivo Então with open tabacaria.txt As underline file, porque file é uma palavra reservada E aí eu vou vou atribuir a result aqui só para a gente poder fazer uma search depois Então result vai receber uma função que eu vou criar agora que essa função vai se chamar uh, distchars porque é distribu distribuição de caracteres bom e aí vai receber um text aqui e esse text vai ser uma string que vai ser a leitura do arquivo n que vai ser um inteiro e essa função vai me retornar uma lista com Strings de 76 caracteres Então eu vou dar um return aqui vou criar uma lista aqui Só para a gente não se perder Primeiro eu quero ver como é que eu vou inserir isso aqui Então Dischart Então ela vai receber underline File.read E vou passar 76 Que é o número de caracteres que eu quero Então eu vou printar o resultado aqui Só para a gente conseguir ver E aqui eu vou dar uma assertiva bem simples assert, Só para ver se o len o lane da primeira posição é 76, só para a gente testar. Então, 0 igual, igual a 76. Bom, como é que a gente vai resolver essa list comprehension aqui? Que é uma coisa bem legal. Bom, essa list comprehension ela vai ter esse text aqui sendo processado. Então, esse text vai ter um slice que eu vou definir daqui a pouco. Então, for i que é o número da contagem em range, de zero até len de text de nn, então eu posso definir que aqui vai receber o i até i mais n. Então, para não ficar sujo e não sair da tela, eu vou colocar isso aqui e eu vou rodar esse 76 aqui para a gente ver o que, que acontece. Então, python. 76.py É, bom Ele printou o resultado inteiro Eu vou apagar isso aqui Bom, ele não exibiu nada Significa que o acerte deu certo E que tem 76 caracteres É isso, 77 Também não vai Beleza Acho que funcionou Obrigado, é rapidinho Só queria complementar porque tem muito a ver Com o que a gente viu na live passada Valeu